Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, nós vamos conversar sobre o circuito elétrico, incluindo a corrente elétrica, a intensidade da corrente elétrica, a tensão elétrica e a potência elétrica. Bem, a primeira coisa que a gente precisa saber é que o circuito elétrico é uma espécie de um caminho fechado que pode ser percorrido por uma corrente elétrica que nada mais é do que cargas elétricas em movimento. Essas cargas elétricas transportam energia elétrica e levam essa energia da fonte de tensão até o receptor, que é um elemento do circuito elétrico que vai utilizar essa energia para realizar alguma função. A gente pode montar um circuito elétrico aqui para compreender essas ideias. Por exemplo, a gente pode colocar aqui uma fonte de tensão, que pode ser uma pilha. Aí, no terminal positivo dessa pilha, que é representado aqui pela barra maior, a gente coloca um fio condutor. Aí, aqui do outro lado desse fio, a gente coloca o terminal positivo de um receptor, que pode ser, por exemplo, uma lâmpada, uma lâmpada de LED. Depois, a gente coloca um fio condutor no terminal negativo da lâmpada e conecta a outra extremidade do fio no outro terminal da pilha. Pronto, já temos um circuito elétrico com a lâmpada acendendo. Mas vamos compreender tudo o que está acontecendo aqui, ok? A fonte de tensão vai estabelecer uma tensão, que nada mais é do que a diferença entre os potenciais dos dois terminais da pilha. Não é à toa que a tensão também é chamada de diferença de potencial, ou simplesmente, DDP. A diferença de potencial é representada pela letra V, e ela é como se fosse uma fonte de energia para cada carga elétrica que está se movimentando através do fio. A unidade de medida da DDP, ou tensão, é o volt que representamos com a letra V. Quando essa diferença de potencial é criada, temos a corrente elétrica sendo estabelecida, que é basicamente o um movimento ordenado das cargas elétricas através do fio condutor e dos elementos. A quantidade de cargas elétricas que atravessa uma parte do fio ou de um elemento a cada segundo é chamada de intensidade da corrente elétrica, que, inclusive, representamos com a letra I. Essa intensidade da corrente elétrica é medida em ampere, que representamos com a letra A. O legal é que a fonte de tensão está produzindo energia elétrica a cada momento também. E essa energia elétrica que está sendo produzida a cada intervalo de tempo é chamada de potência elétrica, que a gente representa com a letra P. A potência elétrica é medida em Watt, e que representamos com a letra W. O legal é que o watt significa joules por segundo, em que joules é a unidade de medida da energia e o segundo é a unidade de medida do tempo. O legal também é que essa energia produzida a cada unidade de tempo é transportada pela corrente elétrica até o receptor que a utiliza para realizar alguma função. O legal nisso tudo, meu amigo ou minha amiga, é que a potência elétrica está diretamente relacionada com a tensão e com a intensidade da corrente elétrica. Inclusive, a gente consegue calcular a potência elétrica multiplicando a intensidade da corrente elétrica com a tensão elétrica. Ou seja, P é igual a I vezes V. Então, para a gente compreender legal essa relação, vamos observar um exemplo aqui. Qual é a potência elétrica de uma lâmpada que, ao ser conectada a uma fonte de tensão de 1,5 volts, foi atravessada por uma corrente elétrica igual a 2 amperes? Para determinar a potência elétrica dessa lâmpada, basta a gente multiplicar a intensidade da corrente elétrica com a tensão elétrica. Então, a gente vai ter aqui 2 amperes vezes 1,5 volts. E 2 vezes 1,5 é igual a quanto? É igual a 3. E qual é a unidade de medida da potência? É o watt, certo? Então, a potência da lâmpada é igual a 3 watts. Ah, é muito comum a gente conhecer a potência do aparelho e a tensão que ele deve ser conectado. A gente sempre tem essas duas informações quando compramos um aparelho elétrico. Por exemplo, essa lâmpada aqui da foto possui uma potência de 60 watts quando conectada a uma tensão de 220 volts. Olha essas duas informações aqui na embalagem. Nesse caso, a gente pode calcular a intensidade da corrente elétrica que vai atravessar a lâmpada. Para fazer isso, basta a gente dividir a potência elétrica com a tensão elétrica, ou seja, I é igual a P sobre V. Bem, essa é a mesma fórmula que a gente viu antes. A única diferença é que a gente isolou o I aqui para a gente conseguir calcular a intensidade da corrente elétrica. Mas vamos lá, no caso da lâmpada, temos que a intensidade da corrente elétrica é igual a 60 watts dividido por 220 volts. E 60 dividido por 220 é igual a quanto? Bem, 60 dividido por 220 é aproximadamente igual a 0,27. Então, a intensidade da corrente elétrica que vai atravessar essa lâmpada é aproximadamente igual a 0,27 ampere. Enfim, meu amigo ou minha amiga, a gente pode fazer muitos e muitos cálculos com a potência, a tensão e a intensidade da corrente elétrica. Mas é importante demais que você saiba que a potência é a energia produzida, transportada ou recebida a cada intervalo de tempo, que, no nosso caso, aqui nós estamos utilizando o segundo como padrão. Já a tensão é a energia elétrica entregue a cada unidade de carga elétrica. Enquanto que a intensidade da corrente elétrica é o quanto de carga elétrica que está atravessando algum elemento do circuito ou um segmento do fio condutor. Bem, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho e, mais uma vez, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima!